Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo e estamos aqui para mais uma aula Tira Dúvidas sobre Equações de Reta. Então acompanha aí. Bom, eu vou comentar algumas das questões, acho que são 4, 108, 109, 110 e 111 da bibliografia do IESE. Então eu vou fazer alguns comentários a respeito das questões, talvez eu não vá até o fim, mas eu vou indicar como chegar ali nas respostas para cada uma delas, tá bom? Começando com a 108, que são três questões na verdade. Em uma, determine a equação geral da reta, o geral das retas abaixo. Eu vou pegar esta primeira aqui, vamos chamar de a. Tá? Como que a gente procede para encontrar uma equação geral de uma reta, tendo quais informações? Temos dois pontos. Tá, temos dois pontos aqui Este ponto Aqui é a interseção com esse eixo, eixo x E interseção com o eixo y A interseção com eixo, eixo x As coordenadas São Menos 1 e 0 Porque qualquer ponto que está no eixo x Ele tem o valor de y igual a 0 e, e o ponto que está no eixo y Tem o valor de x igual a 0 então, Portanto 0 e 5 Bom uma maneira de se conseguir encontrar a equação geral dessa reta é substituir. Eu sei que ela tem uh, um formato AX mais BY mais C igual a zero. Essa é a equação geral, nós queremos chegar nela. E eu posso utilizar, nesse tipo de casos aqui, a noção de equação segmentária. Por quê? Eu sei que na equação segmentária ela está na forma XP mais Y sobre Q igual a 1, onde P e Q são os valores das ab da abscissa, aqui na intersecção, o valor da intersecção com x e o valor da ordenada na intersecção com y. Então eu consigo chegar bem mais rápido. Poderia utilizar esses dois pontos e aplicar o determinante, fazer determinante igual a zero? Sim. Mas eu acho que para esse tipo de caso, esse tipo de equação resolve muito bem. Então aqui P vale menos 1, já que é o valor da abscissa, então vai ficar x sobre menos 1. Y vale 5. Igual a 1. Tá? Não está na forma geral, nós podemos fazer o seguinte: deixa eu continuar aqui na sequência, vou tirar dessa forma fracionária, fazendo um, o MMC aqui entre menos 1 e 5, vai ficar menos 5, menos 5. Depois eu ajusto o numerador. Então, menos 5 aqui dividido por menos 1 um é 5, né? Então, vai ficar 5x. Aqui vai ficar menos 1, um, então, menos y igual a 1. Um. Podemos fazer desta forma, escrever assim, 5x menos y sobre menos 5 igual a 1 um, e fazer produto dos meios pelos extremos. Aí teremos 5x menos y. Igual a menos 5 e por fim, escrevendo no formato de equação geral, então 5x menos y mais 5 igual a zero. Tá? Eu prolonguei um pouquinho esse cálculo, né, mas eu poderia fazer o determinante também chegar nessa mesma situação. Não vou fazer essas outras, mas é o mesmo processo, tá? Mesmíssimo processo. Então vamos adiante. Dadas as equações paramétricas de uma reta, veja que agora eu tenho as equações paramétricas de uma reta R. Aqui, x igual a 10t menos 2 e y igual a 3t. Obtém a sua equação segmentária. Então vamos lá. Lembrando que qualquer esse processo de transformação, nós sempre transformamos na geral e depois da geral vamos para o que interessa, tá? Eu não vou da paramétrica direto para a segmentária. Para transformar e encontrar a equação geral, é muito simples da paramétrica. Eu isolo o termo, o parâmetro t em ambas e igualo. Daí eu vou obter a equação geral. Depois, para a segmentária, a gente faz o processo. Vamos por partes. Então, primeiro, vamos encontrar a equação geral. Tá? Para a equação geral, então, aqui em x vamos isolar o t. Vai ficar x igual... 10t menos 2, então vai ficar x mais 2 igual a 10t. Dividimos a equação toda por 10, então t é igual a x mais 2 sobre 10. Reservamos. E agora, nesta outra equação, y igual a 3t, essa é mais fácil. Vai ficar t igual a y sobre 3. Igualando as duas equações aqui em t, eu vou ter x mais 2 sobre 10 igual a y sobre 3, tá? Podemos fazer produto dos meios pelos extremos produto dos meios pelos extremos e vamos chegar a 3x mais 6 igual a 10y ou 3x menos 10y mais 6 igual a 0 certo então esse primeiro passo concluído equação geral encontrada agora o próximo passo um, para o próximo passo nós vamos transformar ela na segmentária a equação segmentária ela vai ter uh, esses valores no denominador forma de soma de uma fração e igualadas a um tá então, o primeiro passo é chegar aqui, eu vou escrever assim, 3x menos 10y igual a menos 6, e vou dividir toda a equação por menos 6, tá, assim eu vou já chegar no, então 3x sobre menos 6, e hum, Vamos escrever assim, ó, mais, então, menos 10y sobre menos 6. Depois a gente faz o jogo de sinal. Igual a 1. Pronto. Podemos simplificar isso aqui, então vai ficar x sobre menos 2, tá? x sobre menos 2, já está pronto aqui, né? Mais, aqui menos e menos vai ficar positivo. Dá para simplificar por 2, então vai ficar 5 terços de y igual a 1. Um. Só para a gente concluir, aqui está ok, x sobre menos 2, mais, passando para o denominador, vai ficar y sobre 3 quintos, igual a 1. Um. Pronto. Esta é a equação segmentária. certo esse aqui eu fui até o final vamos para a próxima então falta 110 a 110 foi dado duas equações de reta a reta R e a reta S e pede o ponto de intersecção lembrando que para a gente encontrar a intersecção entre duas retas nós vamos transformar num sistema resolver o sistema da equação formado pelas equações gerais das duas retas desta forma só que eu preciso encontrar a equação geral então Basicamente, a gente vai ter dois processos. Encontrar a equação geral delas e depois resolver o sistema. Nada diferente do que a gente está acostumado. Então, aqui, nós vamos igualar, isolar t, né? Que é o... Vai ficar assim, então, x igual a 3t mais 1, ou x menos 1 igual a 3t t igual a x menos 1 sobre 3. Fazemos, fizemos o mesmo processo aqui com y, então vai ficar y igual a menos 2t mais 5, então vai ficar 2t, trazendo para cá, 5 menos y, ou t igual, vamos colocar o y na frente, menos y mais 5 sobre 2. Pronto, igualamos as duas, teremos então x menos 1 sobre 3, igual a menos y mais 5 sobre 2. Fazemos o produto dos meios pelos extremos e vamos chegar em 2x menos 1 igual a menos 3y mais 15. Aí, então, para chegar na equação geral, então basta reorganizar aqui. Vamos ter, então, 2x mais 13y e aí menos 1 menos 15... Menos 16 igual a zero. Pronto. Equação geral da reta... Equação geral da reta R, tá? E agora a equação da reta S é o mesmo procedimento, tá? Isola. Agora aqui nós temos que isolar o termo U novamente. Então vai ficar... Uh, x igual a 2u menos 2 ou x mais 2 igual a 2u u igual a x mais 2 sobre 2 novamente resolvendo esta aqui essa aqui já sai direto também né u é igual a y menos 7 igualando as duas em u eu vou ter x mais 2 sobre 2 igual a y menos 7, produto dos meios pelos extremos, então vamos chegar em x mais 2, igual a 2y menos 14. Trazemos tudo para o um mesmo membro, né? x menos 2y, 2 mais 14, então mais 16, igual a zero, e temos aqui a equação geral de S. Eu acho que a minha câmera ficou na frente ah, não ainda aparece tá então 2x menos 2y mais 16 igual a zero agora então para encontrar a intersecção entre ambas basta resolver o sistema Vou descer um pouquinho mais aqui aí temos um sistema simples de duas equações duas incógnitas 2x mais 3y menos 16 igual a zero e x menos 2y mais 16 igual a zero, tá bem tranquilo, ó. vamos multiplicar uma por um valor, mas por, pode ser por menos 2 menos aqui embaixo, né? Vamos cancelar o X e vai sobrar o Y, depois substitui na anterior e aí encontramos a intersecção. Vou deixar para vocês terminarem essa também, mas já fomos bem longe nela, tá bom? E por fim, a questão 111 está pedindo a posição relativa das retas R e S... Uh, somente isso, posição relativa das retas R e S. Bom, novamente eu tenho aqui em dois formatos diferentes, né, tá? Tenho aqui num formato e aqui no outro. Então eu vou passar ambas para encontrar a equação geral, tá? Aí aqui tem a paramétrica, né, e a outra eu vou transformar na geral e aí sim avaliar o sistema elas estão inseridas para poder entender a posição relativa. Essa aqui, escrevendo na forma geral, vou passar aqui, então, a equação R a começar. Então, x sobre 2 terços vai ficar 3 meios de x, já vou escrever assim, menos y sobre 2, tá, igual a 1. Um. Tá? Podemos fazer Multiplicar a equação toda por 2, multiplicando toda a equação por 2, vai ficar assim. Esse 2 simplifica, aqui também, então vai ficar 3x menos y igual a 2. Pronto, oh. Podemos deixar assim, para o sistema já vai ser o suficiente. Então já temos a equação geral da reta R. Agora para a reta S... Lembre que para paramétrica nós isolamos o t, depois igualamos as duas equações para ter uma dx em função de y, vice-versa. A reta S, então, aqui na primeira isolando o t, vai ficar t igual a x mais 1, tá? t igual a x mais 1. E nesta outra, acho que eu vou ter que trabalhar um pouquinho mais, né? Vai ficar y mais 2 igual a 3t. E aí, isolando, t, y mais 2 sobre 3. Fechou? Agora, substitui, iguala, né? Vou substituir em t qualquer uma das duas. Eu vou ter x mais 1 igual a y mais 2 sobre 3. Meios por extremos. Vamos ter 3x mais 3 igual a y mais 2. Trazendo tudo para cá, 3x menos y, e para deixar igual a outra, igual a 2 menos 3 menos 1. Aqui está a equação da reta S, da reta X, R e da reta S. Então, para a gente fazer a, avaliar, então, a posição relativa, nós vamos confrontar as duas, né? Ah, podemos até avaliar só o A, B e C. Então, a', linha, b' linha e c'. Linha. Poderia montar um sistema e avaliar os resultados do sistema, mas eu também posso fazer esse processo comparando, então, veja que eu tenho a sobre a linha. Então, 3 terços, menos 1 sobre menos 1. Comparando, então, aqui, a sobre a linha. B sobre B' e C sobre C', 2 sobre menos 1. Olha só que interessante, tá? O que acontece com essas retas? Em primeiro lugar, elas não são concorrentes, porque aqui é igual. E elas poderiam ser coincidentes ou paralelas tá? Como esse termo aqui, essa relação, esse quociente é diferente dos dois primeiros, então significa que elas são paralelas, ou seja, elas não terão nenhum ponto em comum. Se fosse igual, então todos os pontos seriam em comum e elas seriam coincidentes. Neste caso, elas são paralelas e não possuem não possuem pontos. Em comum. Ok? Então, resolvida a quarta questão. Fechou. Então, podemos encerrar por aqui. Espero ter sido claro. Qualquer dúvida, mande nos comentários, perguntem, fiquem à vontade, tá bom? Valeu!